Música feita Pelo Ball Esponja Aproveitei a beleza Nada faz sentido, nada faz sentido Aqui nesse universo nem no mundo paralelo Nada faz sentido, nada faz sentido Nada faz sentido eu Como fugir Aqui nesse lugar Você quer saber? Você criou esse universo depois eu sou doente, né? Nada faz sentido, nada faz sentido, nada faz sentido, nada faz sentido Corre, corre, se machuca, e se cheios de dentes Quebra os dentes, as pernas viram massas nada, nada faz sentido, nada faz sentido, nada faz sentido, nada faz sentido Aqui não tem saída também, parece anos 90 Como o Sonic eu saio correndo